Deixa eu trazer aqui o tutorial da música Me Rendo, né? Do Renascer Praise, ok? E alguém fez esse pedido em algum comentário aí, né? Deixa eu ver aqui, conferir o nome da música, que eu disse me rendo é eu me rendo, tá? <risos> é, alguém fez esse comentário aí em algum dos vídeos, e por isso que eu falo que é importante você comentar o vídeo, deixar aí seu pedido aí, porque eu tô aqui lendo os comentários e constantemente eu vou lendo lá e vendo que música que é, tá bom? Então, vamos para o tutorial, tá? Não se esqueçam que a cifra está na descrição do vídeo para baixar, ok? E também tem o link do meu curso VIP para você ser meu aluno e ter o seu suporte diretamente comigo, ok? Vamos para o tutorial, então? Então, música está em Si Maior E a introdução são esses acordes aqui, ó Si Aí depois vem aqui um Fá sustenido com baixo em Si. Beleza? Ó. Vou fazer aqui do jeito mais fácil possível. Ó. Beleza? Aí ó, Fá sustenido com baixo em Si. Depois Mi com baixo em Si. E Fá sustenido com baixo em Si de novo, tá? Lembrem que a cifra está na descrição. Vai ficar aqui, ó. depois o si. tô aqui ó tá depois vai vir o Mi pode ser aqui ou aqui vai depender da sua mão aí tá? então vou fazer ó aí depois faz aqui o Mi aqui ó beleza tô fazendo aqui do jeito mais simples tá? mais fácil então ó assim. Você vai fazer ó ok aí vai fazer aqui ó tá o um jeito um pouco mais complicado vai ser aqui ó E aí você não tá no Si, você vai ter que abrir mais a mão aqui, ó, até o dedinho chegar aqui, tá vendo? Igual eu tô fazendo. Então, ó. Beleza? E pro Mi igual, ó. Tá? Só que eu acho que vai ficar um pouco puxado, tá? vou fazer devagarzinho para você ver, ó. Vez ok, agora aqui, certo. Acho que é isso, né? O mais fácil fica aqui. Né? isso aí, tá? Qualquer dificuldade, lembre-se de diminuir a velocidade do vídeo, tá? E fazer uma anotação. A anotação é sempre uma bênção para quem tá aprendendo, tá? Se você não faz anotação, você tá perdendo tempo. Tem um caderninho aí para você estar tá anotando tudo que você vê, porque um dia lá na frente você vai ver que valeu a pena, beleza? Vamos lá. Aí começa a música, né? Si A ti eu vou clamar Então, ó, é si Aí vem aqui um Fá sustenido com baixo em Si, tá? eu como eu trabalho, é, toco usando encadeamentos, então eu sempre procuro aqui a posição do acorde que está mais próximo do acorde que eu estou, tá? Então, C, Fá sustenido com baixo em Si, tá? então eu faço saltos, tá vendo? Isso aqui é justamente é, algo que eu trabalho bastante lá dentro do curso de teclado online, do meu curso VIP, né? E aí, se, você, se você entrar no curso, você vai poder estudar. Então, ó, a ti eu vou clamar. Beleza? Agora é o Mi com baixo em si, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Tá vendo que com poucos dedos que eu movimento aqui, eu fecho o acorde de novo. Ó, si. A ti eu vou clamar. Viu? Fá sustenido com baixo em si. Pois tudo vem de ti, Mi, tá? Com baixo em si. E tudo está em ti. Um dedo que eu movimentei aqui, ó. Virou Mi. Continuando: Si. Por ti vou caminhar, Fá sustenido com baixo em si. Tu és a direção, Mi com baixo em si. O Sol a mi-guiar, Mi. Tá? Aí agora vai vir aqui um Si com baixo em Ré sustenido. Vai cair no Dó sustenido, então faz assim, né? Beleza? Então ó, Dó sustenido menor, tá? Tudo pode passar Fá sustenido com baixo em Lá sustenido, tá? É, cadê a letra? Seu amor, Si. Se si com resto sustenido, jamais me deixará. Mi. Aí faz o Si com resto sustenido de novo, né? Tá? Dó sustenido menor. Pode ser com sétimo né? Sempre A. De existir. Fá sustenido com Lá sustenido. Novo amanhã, Si. Se si com Ré sustenido, preparado. Pra mim, Mi Aí você vai fazer, ó. Preparado pra mim. Vou passar pra vocês isso aqui, tá? Esse preparado pra mim, ó. Preparado pra mim. Fez o Mi, aí você vai fazer, ó. Que é o que? É o Fá sustenido, tá? Vocês podem ver que, ó. Se eu tirar aqui, ó. Tá vendo? É a mesma nota, tá? O mesmo acorde, ó. A diferença é o som da música que tem esse i, ó. Tá? É isso aqui. Então, ó, preparado para mim, aí faz. Tá? Fá sustenido baixo em Mi. Preparado para mim, Mi de novo. Só que agora você vai cair no Fá sustenido maior, ó. ó Deixa e continua. Volta a música, né? Si. Vou fazer de novo porque tem um acorde diferente agora. A ti eu vou clamar. Tá? Então, Si. Fá sustenido com Si. Pois tudo vem de ti, tá? Ó. É um mi com sol sustenido. E tudo está em ti. Mi maior. Volta pro Si. Por ti vou caminhar. Fá sustenido com Si. Tu és a direção Mi com Sol sustenido O Sol a Mi E a, aí vai fazer igual na outra parte Cai, né? Ó. E, si com Ré sustenido, né? Si menor é, Cadê? Tudo pode é, Dó sustenido menor, né? Não, acho que eu falei isso, né? Tudo pode passar Fá sustenido com Lá sustenido Seu amor Si Si com Ré sustenido jamais. Me deixará. Mi. Aí, se si com Ré sustenido de novo. Beleza? Tô deixando bem paradinho pra vocês verem os acordes, tá? Sempre A. Dó sustenido menor. Cadê? Desistir. Fá sustenido com Lá sustenido. Novo amanhã. Si. Preparado. se si com Ré sustenido. Pra mim. Mi. De novo aquela ideia, né? Preparado para mim e faço tudo com baixo. Tá? duas vezes preparado para mim e aí faz um crescendo assim, ó. E faço tudo maior. Beleza? Acho que toquei a nota errada é um lugar aqui. Olha, perseguição aqui, vocês viram? Beleza, tá? Cheguei no faço tocou um ré sozinho aqui, esse teclado está ficando doido a gente vai para a parte do eu me rendo que é si, eu me rendo aos teus pés faz sustenido maior é, é tudo que eu preciso sol sustenido menor para viver me eu me lanço, sina aos teus braços Fá sustenido onde encontro, sol sustenido meu refúgio, Mi maior, beleza? Repete, que são duas vezes essa parte, e aí vai fazer a parte do Jesus, que é Si, assim, Jesus. Aí depois é Fá sustenido com baixo em si. Tá vendo? É, Eis-me aqui, Sol sustenido menor, tá? Se quiser pôr sétima, fique à vontade, tá? Só voz né eu me lanço tal depois que terminar essa parte que é só vocal aí vai vir a outra a outra vez do eu me rendo né o eu me rendo agora ele vai mudar um acorde ao invés de ir pro Fá sustenido ele vai pro Fá sustenido com lá sustenido vai fazer aqui ó eu me rendo aos teus pés tá vendo tá caindo tá então ó eu me rendo sim aos teus pés Fá sustenido com lá sustenido né? As sostenido menor pra viver mim e não era mim é mix sostenido vamos de novo tá ó eu me rendo aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver é isso aqui tá eu vou facilitar esse acorde que tem muito dedo aqui né eu me rendo lá né? aos teus pés e Fá sustenido com Lá sustenido, é tudo que eu preciso. Aqui, ó. Sol sustenido menor, Mi com Sol sustenido, pra viver, tá? É isso aqui. Aí repete os acordes, eu me lanço aos teus braços. Né? Si, Fá sustenido com Lá sustenido, onde encontro, Sol sustenido menor, meu refúgio, Mi com Sol sustenido. Aí repete, né? Essa mesma ideia. E a última parte lá do Jesus também vai mudar, tá? Vai ser agora. Jesus, Si, Fá sustenido com baixo em um, Lá sustenido. Um monte de vezes, acho que são quatro vezes. No final da quarta vez, vai fazer uma frase que é assim: ó. É. Tá, ó. eu vou falar as notas: ó. Mi, Ré tá Dó sustenido, Si, Lá sustenido, Sol sustenido e cai no Fá sustenido. Sustenido, Dó sustenido, Si, Lá sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido. E aí faz, ó. Fá sustenido. É, fá sustenido, Sol sustenido, né? Tá, então, tá. Fá, Fá, Sol, Sol, Sol. Então é Fá sustenido, Sol sustenido. Tá? Eu vou falar Sol, mas tem que saber que é Sol sustenido. Ó. Fá, Fá, é, Fá, Sol, Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Sol. guarda isso, tá? Pra eu poder falar as notas certinho, ó. Fá, sol, sol, sol. Fá, sol, sol, sol. Fá. Fá, sol, sol, sol. Fá, sol, sol, sol. Fá. Beleza? Vai ficar aqui, ó. Rápido, vai ficar. Beleza? Então, repetindo, ó. Fá sustenido, sol sustenido, hein? Ó. Fá, sol, sol, sol. Fá, sol, sol, sol. Fá. Fá, sol, sol, sol. sol. Fá, sol, sol, sol, sol. Fá. Aí agora é Ré sustenido, Mi, tá? Ó. Ré, Mi. forma de eu poder cantar a nota, por exemplo, para quem é deficiente visual, poder pegar essa frase, porque é, eu preciso falar as notas mesmo para a pessoa conseguir ouvir, tá? Aquele que, que não que tem algum problema é, e não consegue assistir o vídeo perfeitamente, ele consegue ouvir e reproduzir. Então vamos de novo, ó. Fá, sol, sol, sol. Fá, Sol, Sol, Sol, aí é o, todos os Fá são sustenidos os Sol são sustenidos e o Ré sustenido, tá? aí você já cai no acorde, ó é, faz dá, dá, dá, dá, dá, cai no acorde de Mi aí você finaliza a música isso aqui é um Mi. Isso aí não é uma música fácil, mas não é impossível de tocar, tá bom? E aí eu fico agradecido aí se você comentar no vídeo, tá bom? Deixa aí o seu pedido aí, eu continuo lendo e anotando, tá? E aí eu vou fazendo, por exemplo, quando a pessoa pede uma música que eu já toco, eu passo lá na frente, né? Porque aí eu não vou ter que tirar a música, entendeu? Às vezes eu só dou uma conferida, né? Porque no passado aí a gente não tocava melhor do que hoje, né? Hoje eu tô um pouquinho melhor, né? o passado era um pouquinho mais ruim, né? Mas aí o tempo vai passando, a gente vai estudando, vai melhorando. Tá por isso que você tem que estudar, entendeu? Você tem que estudar, tem que entrar lá no curso, entendeu? Estudar, batalhar para poder melhorar. Que aí quando você olha pro passado, você vê que você tocou errada a música, aí você vai e faz um tutorial corrigindo. <risos> tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau.